No ano de 2015, nasci a peça Morro de Amores e com ela, uma grande amizade e profundo respeito pelo Rui e pela Neuza. Conheço muito poucas pessoas com a generosidade e a força deles. A Fértil Cultural é claramente um reflexo dessa natureza humana. Um projeto íntegro, forte e que sempre estará lado a lado com as pessoas e os seus colaboradores. Somos colegas de profissão e somos amigos. Desejo profundamente que venham mais 10 vezes 10 anos de cultura fértil.